se quem acredita que Deus criou o homem para ser adorado pelo homem, é óbvio que tudo que tem fôlego louva ao Senhor o salmista vai falar abertamente sobre isso quando o salmo dia, o salmo de número 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia e uma noite declara a outra noite sem que haja linguagem ou fala ouve-se o som da sua voz a lua não diz glória a Deus, as estrelas não dizem aleluia, mas são obras, feituras da mão de Deus, aonde há uma criatura ali a adoração ao seu criador, de maneira espontânea ainda que não haja verbo, ainda que não haja palavra, é por isso que o ateu que descrede Deus, tem na sua própria vida uma incoerência porque ele é criatura então ele pode dizer quantas vezes que não crer em Deus, a sua vida é evidência irrefutável da existência de Deus tudo que existe, tudo que há, não foi criado e feito por prova aparente do que se vê